Olá, tudo bem? Então, eu sou Daniel Oliveira, professor de Matemática, e vamos para mais uma aula do sétimo ano. Hoje vamos falar sobre razões e proporções, um assunto muito importante e que a gente pode ver em várias questões do dia a dia, como, por exemplo, interpretação de, interpretação de mapas. Então, o objetivo dessa aula é fazer com que o aluno aprenda a interpretar e realizar cálculos com razões e proporções de modo a conseguir interpretar gráficos entre outros objetivos. Vamos primeiro estudar razão entre duas grandezas, depois vamos ver a velocidade média, a densidade demográfica, a escala e a proporção. OK. Razão entre duas grandezas. A razão entre duas grandezas corresponde ao quociente entre seus valores. Ou seja, vai ser o resultado da divisão, tá? Se eu perguntar qual é a razão entre o comprimento do maior réptil do planeta e do jacaré do Pantanal? Então, o maior réptil do planeta tem 7 metros e o jacaré do Pantanal tem 2,5. Sabendo disso, a gente se fala que a razão é de 7 para 2,5. Ou se você quiser efetuar a divisão, você efetua e você vai saber a razão entre as duas exatamente. Mas a gente pode falar também assim, que a razão é de 7 para 2,5. Qual a razão entre 1 metro e 200 centímetros? A razão, a gente tem que lembrar um detalhe muito importante, que você tem que deixar tudo na mesma medida, tá? No primeiro aqui foram metros e metros, ok. Como é que a gente está em metros e centímetros, temos que converter para uma das duas para ficar igual, ou as duas em centímetros ou as duas em metros. Aqui, como sabemos que 100 centímetros é 1 metro, então 200 centímetros são 2 metros. Sabendo disso, a gente vai converter para isso. É melhor sempre você converter para a razão maior, se der inteiro, tá? Então, a gente converteu aqui, fica 2 metros, então, a razão é de 1 para 2, tá? Velocidade média é a razão entre a distância é corrida por um móvel e o tempo gasto para percorrer essa distância, ou seja, fala-se que V é igual a D sobre T, ou seja, V, velocidade, D, distância, distância sobre tempo, tá? Muito importante. Vamos para o exemplo. Um trem-bala percorreu 800 km em duas horas. Qual é a sua velocidade média? Essa sigla aqui é de velocidade média, Tá? Então, a gente vai dividir 800 por 2. Então, a velocidade média dele foi de 400 km por hora. Lembrando que velocidade média, se eu quiser em km por hora, eu tenho que pegar a distância em quilômetros e o tempo em horas. Se o tempo tiver minutos, aí eu tenho que converter os minutos em horas, tá? mesmo que dê um número decimal. Segundo tipo de medida que a gente pode usar, que é ou quilômetros por hora ou metros por segundo, tá? Um menino correu 100 metros em 20 segundos, qual é a sua velocidade média em metros por segundo? Tá? Dá para converter quilômetros por hora em metros por segundo? Dá sim, mas deve ser outra hora. Você vai poder multiplicar ou dividir por 3,5, vai depender. Então, voltando aqui. Será que ele percorreu 100 metros, a gente vai dividir por 20 segundos. Então, deu 5 metros por segundo, porque 100 dividido por 20 é 5. Densidade demográfica. É a razão entre o número de habitantes de uma região e a área dessa região. Tá. Florianópolis possui 421.240 habitantes em uma área aproximada de... 675 quilômetros quadrados. Qual a sua densidade demográfica? Como a sigla da densidade demográfica é HB por km², então você vai pegar HB habitantes. Então você vai botar habitantes em cima e dividir pelo pela área, que é quilômetros quadrados, tá? Portanto, 421.240 dividido por 675. Vai dar aproximadamente 620... Esse sinal do igual com o tiozinho é aproximado, tá, gente? Vamos se familiarizando aí. Vai dar aproximadamente 624 habitantes por cada quilômetro quadrado. Tá? Escala. Escala a gente vê muito no mapinha, lá no canto. A gente vê a escala de um para tanto. Aí a gente fala, como a gente vai interpretar isso? Como a gente vai saber qual é a distância real? Para isso a gente tem que usar a escala, a gente vai converter, tá? Então tá, escala é a razão entre a medida do comprimento de um desenho e a medida do comprimento real do objeto. Ok, quando a escala está assim, aqui tudo é em centímetro, tá? Aqui ó, o 1, que é o numerador, vai ser a área do mapa. Tá? Então quer dizer 1, 1 centímetro, geralmente vai estar 1 Geralmente dá 1, 1 para 50 mil, ou seja, 1 centímetro lá no mapa corresponde a 50 mil, a 50 mil centímetros na realidade, tá? Vamos para o exemplo, por exemplo, a gente vai pegar essa parte do mapa, e aí alguém te pergunta, qual a distância entre Canguçu e Pelotas? Aí a gente vai lá no mapa, mede com a régua, se for em linha reta, né? Aí vai dar 4 centímetros e meio. Deu lá no mapa. E aí eu tenho que saber a escala, né? Aí está escrito na escala 1 para 1 milhão e 150 mil. 1 milhão e 150 mil. E agora? Aí você olha, meu Deus, não sei o que é isso. Aí você calma, respira fundo. Isso aqui está dizendo que cada 1 centímetro equivale a 1 milhão e 150 mil centímetros na realidade. Cada um do mapa vai equivaler a um milhão cento e mil centímetros, tá? Ah, mas ela está muito grande, eu quero cortar uns zeros, dá para fazer isso? Dá. É só você converter. Você sabe que 100 centímetros é um metro. Aí você vai cortar já dois zeros. Pronto. Aí vai ficar onze mil e quilômetros. E um detalhe, sempre que você vê assim a escala pura, não tem nada aqui, nem uma letrinha aqui depois, nem um indicador de unidade de medida, você já sabe que é em centímetros. Ah, Daniel, mas eu, se eu ver um M depois, quer dizer o quê? Quer dizer que a unidade vai estar de centímetros equivale a tantos metros. Se estiver em quilômetros, vai estar em centímetros tantos quilômetros. Mas se não tiver nada, você já sabe o que é centímetros. Se tiver outra unidade, você já sabe que é aquela unidade, tá? Pronto, eu sabendo que um centímetro aí equivale a 11,5 km, eu só pego e multiplico. 4,5 vezes 11,5, e aí eu acho a distância entre as duas cidades, tá? Isso serve para qualquer mapa. Vamos ver agora um pouco sobre proporção. Dizer que a razão entre o número de meninas e o número de meninos de um colégio é de 2 para 3 significa que para cada duas meninas existem três meninos. Tá, como eu vejo isso em outros.. Em outro exemplo. Aí você ó a razão entre o número de meninas, o que falou primeiro fica em cima, o que falou segundo fica embaixo. Aí, no caso, meninas em cima. O número que está lá em cima, no caso, dois terços, é dois. Dois é o numerador, então dois vai ser o número de meninas, tá? E três vai ser o número de meninas, porque meninos está embaixo, tá? Então, sempre que falar a razão de uma coisa para outra, o número que tiver em cima é de uma coisa, e a outra vai ser o número que tiver embaixo, tá? Então, tá. Dizer que a razão entre o número de meninas e o número de meninos de um colégio é de 2 para 3 significa que para cada 2 meninas existem 3 meninos. Ou, para cada 4 meninas existem 6 meninos. Ou ainda, seis meninas, para cada 6 meninas existem 9 meninos, E etc. Ou seja, pode ser também as frações equivalentes, tá? as frações múltiplas. Lembre-se que 2 terços, 4 sextos e 6 nonos... São frações equivalentes. Então se eu dizer que a razão, tipo assim, para cada carro, se eu dizer que a, a, a razão entre os carros brancos e os carros amarelos é de 7 para é para 9, isso significa, isso significa que para cada. pode ser tanto para cada sete carros, carros brancos existem 9 amarelos, quanto para cada 14. Carros brancos, existem 18 amarelos e assim por diante, tá? Você pode multiplicar. Isso aí é a razão. A razão é sempre simplificada, tá? Chamamos, de igualdade entre razões de, chamamos a igualdade entre razões de proporção. Como a gente viu aí, que se a gente resumir tudo, vai dar na mesma fração, tá? A proporção de 4... Aqui a gente pode avaliar a proporção... Entre 4 sextos e 6 nonos é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque se a gente pegar 2 terços, multiplicar por 2 vai dar 4, 2 vezes 3, 6, pronto. E se a gente multiplicar por 3, 2 terços vai dar 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, tá? E a gente confere essa proporção aqui agora. Será que 4 sextos é igual a 6 nonos? Já que a igualdade tem que estar igual, né? Então, a gente faz aquela regrinha. Multiplica cruzado. Para conferir, isso aqui é só para demonstrar, viu, gente? Só para demonstrar que é verdade por forma de cálculos. Aí a gente faz 4 vezes 9, porque multiplica cruzado, né? E 6 vezes 6. Então, 4 vezes 9, 36. 6 vezes 6, 36. Ou seja, deu certo. Há uma proporcionalidade. Elas são frações equivalentes, tá? Há uma proporção. Então, a gente já sabe... Isso. Então, lê-se, de 4 está para 6, assim como 6 está para 9. Essa questão da proporção vocês vão usar muito em questão de regra de 3. É importante você fixar isso aqui bem, para depois, lá adiante, você acertar direitinho. tá? E para resolver um problema que envolve a proporção, você, qualquer problema que envolve proporção, você pode multiplicar essa questão da regra de cruz. O, o primeiro pelo segundo de baixo. E o primeiro de baixo pelo de cima, tá? Então, tá. Falou que as grandezas são proporcionais e você tem que resolver algum problema. Pode aplicar essa regra de 3 que a gente vai usar aí na frente. Você pode, resolver por esse... pode aplicar a questão da multiplicação em cruz, tá? Ok, por exemplo aqui. Eu quero descobrir x. Quando eu confiro isso, eu falo, bom, isso aqui é proporcional. Então, agora eu vou multiplicar cruzado. 3 vezes 8 24. 4x, então eu passo os 4 dividindo, permite 24 que 24 dividido por 4 vai dar 6. Portanto, x é igual a 6. Ok, mais uma proporção aqui. A gente vê aqui, tá. A gente vai botar entre parênteses, é muito importante você saber que o numerador é um membro completo, então não dá para você, se você não botar o parênteses, você vai ser prejudicado, o cálculo vai dar errado, tá? Aí você, pronto, multiplica. que vai dar 4x mais 12 igual a 20. Com o passar do tempo, você vai pegando mais as manhas, você pode já fazer direto, tá, gente? Seu é, bem tranquilo, aqui está passo a passo, mas vocês pode fazer direto para economizar tempo. Então, 4x igual a 20, eu passo 12 para o outro lado, como está uma adição, vai passar para o outro lado como subtração. Então, 4x é igual a 20 menos 12. 4x é igual a 8. 8 dividido por 4 vai dar 2. Portanto, x igual a 2. Portanto, x igual a 2. Aqui mais uma proporção. E dá para fazer por outro método também, gente. Não precisa você fazer passo a passo. Aqui eu já pulei, ó. Para você ficar mais resumido, quem não se embolar na hora de fazer a cruzadinha, que quiser pular alguns passos, pode pular, tá? Dá o mesmo resultado, pode conferir aí. Conclusão, nesta aula aprendemos a razão entre duas grandezas, tá? A velocidade média, que é v, vm, é importante, vm, tá? Que é a velocidade média que é D sobre T, distância sobre tempo. Densidade demográfica, que só lembrar por habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, população sobre área. A escala, que a gente viu ali muito bem, que é a questão de centímetros, para outra unidade, ou para a mesma unidade, depende, aparece muito em mapas. E vimos a questão da proporção, que dá para a gente utilizar a regrinha da multiplicação cruzada. Referências, Brasil Escola, Grupo Escolar e Caderno do Futuro do sétimo ano de Matemática. Espero que vocês tenham gostado e se vê na próxima aula.